Bora conferir o game That Trash, então fica ligado aí! Cara, eu tô animado pra esse game, que ele é um RPG de ação com uma pegada indie, nesse estilo pixel art que eu curto demais, cara. E o estúdio comentou assim, que eles eh, tiveram várias influências aí de cultura cyberpunk, ficção científica, uma pegada de horror aqui no game, gostei do estilo. E o game, ele tá saindo nessa quinta-feira e o estúdio, ele forneceu a chave pra gente antes pra gente preparar esse vídeo, né? Ah, a gente queria agradecer demais a Crafting Legends por ter nos enviado esse game. Verdade, galera. Ele vai sair pra console também, provavelmente no ano que vem. Vai sair pra Xbox One Series, Playstation 4 e Playstation 5. Mas ele tá saindo hoje na Steam, a versão em acesso antecipado, cara. Então, bora dar uma conferida bora. no game? Vamos escolher aqui a dificuldade padrão, né, cara? Como sempre... E vamos nessa, vamos ver o que que nos espera Cara, a gente vai pro planeta Nexus Séculos depois do sangramento O que que será que é o sangramento, cara? Ó, entre o que sobrou das antigas civilizações Os restos da humanidade em cidades silenciosas Eu adoro essa parada apocalí apocalíptica, né, cara? Ó, enquanto as máquinas perambulam Cara, elas são as máquinas julgadoras perambulando, velho né? E, ó, e os, os que conseguem sobreviver, né, cara? Somos os, tipo, os renegados, né, velho? Vamos lá, escolher o nosso personagem. Já vamos montar o nosso personagem, hum. cara. Ele vai ser alguém porradão, vai ser alguém ligado à magia, ao ocultismo. Ah, Como é que a gente vai fazer é legal. Cara? Tu que gosta <risos> sempre de mago. <risos> então, ó, permite usar habilidades que se comunicam com a Carne, velho. Ih, tá sinistro. Bora, vou, bora botar uns dois pontos aqui, cara. Tá, coloca um pouco de força também, ele não força. pode ser um fracola. Mas é. tem... Uh, que Ó, que mais? cyber tecnologia, velho. É importante, você precisa hackear alguma coisa, sei lá. Não, só tem mais um ponto, velho. Ah, vou botar dois em cybertech, eu achei da hora. <risos> Ó. Ele vai ser um mago, um mago cybertech. Achei da hora, velho. Ó, habilidades. É, animalismo, compreensão dos animais... É, de, pra, o, mercadores, né? Pra a gente ser bom em comércio. Com um, um armas. Com você, armas, acho bom. Um Bem que vai ser mago, né? Então. É, velho. É, de tecnologia, né, cara? Vai ser um mago tecnólogo. Vai, que a gente <risos> quer assim. É, ah, lockpicking é legal pra gente arrombar, abrir portas e É, isso assim, vai ser útil. Ele vai ser um, um mago ladino <risos> tecnólogo, cara. <risos> Vamos lá. Um, um pontinho aqui. Que bagunça esse personagem. Oh, é. Furtividade, cara Acho que um pontinho, furtividade E eu gostei desse aqui, cara, uma boa compreensão dos animais Porque eu não sei como é que vai ser a fauna Que a gente vai encontrar aqui no planeta e Nexus se, tipo, né? a gente vai enfrentar também alguns animais Talvez é. a gente consiga negociar, não sei, não né sei. Bora seguir então, cara Bora que te bora Nosso personagem, velho Qual vai ser o nome do nosso personagem? Bu é. Bu Budogox é, Budogox, ódio. cara, <risos> que é um negócio meio de ficção científica, uhum. né É... Ai, o aqui, primeiro tava véio. muito da hora com aquele cabelo azul. Cadê, velho? Ah, esse aí, certeza. Dessa Corpo. Esse cabelo azul. Ah, roupinha, ó. Gostei da paradinha azul aqui, uns detalhezinhos em azul, velho. Eu também gostei dos de detalhezinhos ah, em cabeça. azul. Tem duas, né? Ah, tem vários ah, estilos. Ah, não, lá, aquele véio. outro cabelo tá mais legal. A, a Gabi um já ave. gostou direto daquele, né, velho? Esse tá da hora. Meu Deus, tem vários. estilos esse com a faixinha de... também tá engraçado. Com a faixinha sim? Não, mas o outro tá <risos> mais legal, da franjola. <risos> Cara, tem muito modelo, né? É. Olha isso, velho. Três horas pra gente fazer o personagem. Nossa, <risos> esse doóculos tá na hora. Deixa como tu preferir. Tá, esse aí, é aí. Esse, aí. tá. tá. Gostei, gostei, cara. Cor da pele, velho. Caraca, olha isso. Ele isso, pode véio. ser um mago translúcido, assim. Ah, gostei. Vai ser branco, assim, com a cor pálida, velho. A cor eu não vou mexer, não, que a Gabi é... Meu Deus livre. É... Ah, Se bem lindo. que ele mexe com o cutismo, Podia ter um cabelo vermelho também ah, Um cabelo vermelho, velho Não, mas eu gostei do... <risos> é, tem muita opção Eu achei da hora, cara não, não imaginei que ah, é preto Ah, o essa, tá Eu acho que eu vou deixar azulzinho Que eu curti aqui eu também Eu também, tudo azul Cor da roupa Preto, eu acho que ficou legal Preto, meio sinistro, né é. Tá, da hora, aceitamos aí Bora lá, velho Eu tô louco Olha. pra explorar aqui, cara Que eu vi um pouquinho da gameplay E não quis ver muito pra não pegar spoiler, né Mas eu achei tão bonito o jogo, cara Me chamou tanto a atenção Tá, beleza. A gente consegue caminhar aqui. Da hora, né? A gente já começou meio com a vida quebrada, né? Uhum. Tá aqui, tu consegue Espaço, atirar tá, já alguma coisinha? Assim? Não, tá meio que um tutorialzinho rápido aqui. A gente consegue interagir aqui. O que, que é essa máquina? Parece que ela tá quebrada, velho. A gente não consegue mexer nela. Uhum. Alguma coisa aqui. A gente pegou lixo. Esse triangulinho aí na tela, o que, que é? É o cursor Ah, tá, cursor mesmo É, não é meu, né, cara Tem sangue no banheiro, velho Eita Tá, a gente não consegue interagir Ixi. Com nada, acontecer alguma coisa aqui, né Pode ser que tenha uma máquina malévola Destruidora nesse lugar Ou pessoas mortas Olá eu, eu gostei. Hello eu gostei desse amor, oh. Tá, bem-vindo, antigo cidadão Parece que a operação foi bem sucedida. Você se lembra quem você é? Sim, eu me lembro. É, é óbvio que a gente se lembra. Ah, que sorte, né? Ah, ainda temos interesse no seu bem-estar. No entanto, você tem que sair agora. O, peri é, o perigo de contaminação não pode ser ignorado, cara. É, não tente voltar para o seu antigo habitat. É, colocamos medidas de segurança no lugar para... Evitar isso, velho. Hum... Que medidas de segurança, é. velho. <risos> Seu corpo vai deixar de funcionar permanentemente hum. quando se aproximar de um dos nossos habitats, cara. Meu Deus. Tá, então o que, que vai ser de mim agora? Que que eu... Pra onde que eu devo ir, velho? Não é a gente que deve responder isso, cara. Você tá livre pra ir agora. Contanto que você não tente entrar num habitat, velho. <risos> de... <risos> Tá, temos todas as informações relevantes aqui, escritas, é, caso você se esqueça, né? Ah, a gente vai ter tipo um codex aqui pra ver paradas em geral, né? Hum. Uh, tá, vamos seguir o, o percurso aí de integração na superfície agora, né? A gente tá livre pra ir. Uh, Por que eu não me sinto tão eu livre? Eu quero ir, cara, é. eu quero ir embora, velho. <risos> Tá, vá pelo pequeno corredor ali pra seção 2. Você tá livre pra ir para onde você quiser? Vá para a sessão 2 naquele cara. corredor. Tá, te espero não morrer pra essas máquinas, aí. <risos> Vamos lá. Da hora, da hora. Beleza, velho. Cara, eu fiquei tão curioso pra ver esse game quando a gente viu um pouquinho dele na E3, hein Uhum. Cavernas. Oh. Olha aqui. Ah, oh. o antigo hit. Aí sim, cara. Riflezinho e sei o que? Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Tem um, tipo, um cajado aqui. Um porrete, né? Tá, da hora. Deixa eu ver. Cê... Vamos botar o rifle aqui por enquanto? Dá pra gente colocar? Uhum. Beleza, tem a nossa arma corpo a corpo e... Deixa eu ver, cara. O que gente... é aquela geladeirinha ali? Meu Deus, agora estamos com o rifle na mão, velho. <risos> agora... agora vem. Mas, Só gente, vem. Mas, não tem munição, velho. Tem, tem que mun... voltar naquele bicho lá e dizer que tava tá falando mesmo. <risos> é. Olha aí. Que que é isso, cara? A gente achou um monte de loot. É. Vida. Ó, uma armadura. Stealth e bala. Bala é bom, cara. Bala é bom. Beleza, recarregamos aqui. Olha ali, ficou o um cartuchinho no chão, aqui que da hora. Deixa eu dar uma olhada. A gente tem que equipar isso. Equipamos aqui, né? E a paradinha de furtividade, eu acho que foi pra recursos? Pra onde é que foi, cara? Pra corpo aqui. Hum. A gente equipa também, velho. Como se fosse uma modificação hum. no corpo, ó. Habilidade, ó. É... Ah, permite que a gente é... não seja visto imediatamente por outros personagens, é. Né? Tem aqui, ó, ah. os itens que a gente coletou, os recursos. A gente pegou um recurso de craftar, né, que é lixo. É... O que a gente tá equipando no corpo. Mente e itens das missões, né. Aqui tá, a gente ainda não aprendeu a craftar. A nossa ficha do personagem aqui, o que a gente tem até agora habilidades, a gente provavelmente vai melhorar isso, né? E o nosso diário, né? Com as missões, conhecimento e estatísticas, né? Bem completo, cara. Bem é... completo. Gostei. Legal. Quero ver como é que a gente vai atirar depois, né? Ó, ó, já, oh, já... cuidado. <risos> é, já... Nossa, achei é, muito que tu ia ser eletrocutado, <risos> sério. Tá ah, olha isso, cara. Ah, é clicando que a gente interage aqui. Uhum. Beleza. Por que que tem isso aqui na parede? Será que é algum código que a gente vai ter que usar depois? Uia... Dá uma paulada nisso aí, Meu Deus, cara. É uma carne amaldiçoada. Eu não tô nem com fome. <risos> Eu quer ter fome vendo isso, né? Nossa. Véio. Tu não consegue ah, atirar no vídeo, bicho? Ah, ataques melee, ó. Tirar ataques melee segurando no shift, velho Será que a gente... Ah, meu Deus, ah. velho. Coleta que que é isso aí? aí. Caraca, a gente pegou <risos> carne. Tu tipo, tira Real. a maldição da carne. <risos> <risos> <risos> Caraca, a gente pegou carne E depois velho. tu vai jantar <risos> oh, Ficou como recurso pra... Ficou como item ó. Uhum. Ah, cara, se a gente comer isso aqui dá mais risco de energia Já vamos comer agora oh, que a gente crap. tá com a energia quebrada ó. Meu Deus, tá cara <risos> <risos> <risos> <risos> Meu Deus, que uh, nojo! cara Ganha vida, mas deve perder alguma coisa né? Alguma coisa tu uhum. vai perder comendo isso aí Tá, ingredientes... Tem, tem que, matar... que que é isso aí? Tem que matar Que que é isso, cara? Oi, tu vai morrer! Uou, uh, uh. cara! Eu devia ter usado ah, o, é o rifle, rifle! <risos> Meu Deus! Caraca, eu bicho já. Bate é com o pau pê, nesses véio. aí e dá a riflada nos outros. Meu Deus, nem, nem ferrando, cara, que eu morri no jogo já, uhum. velho, cara. Tá, vamos pegar tudo, velho. Sai algum pedaço pra gente pegar Não, aqui? Não, né? Assim. Cara, vamos comer isso aqui. E vamos equipar Assim como, é? como ele sobe rápido, desce bem rápido essa energia aí, hein? Esse aí da esquerda não é no chão? Como é que eu dou tiro, cara? É, na esquerda não é a carne tem que pegar? Na esquerda aqui não, esse não é pedaço não, pedaço né? aí não? Ah, não. Véi, vou tentar dar tiro à distância. Não! Não, tu tá de novo com o negócio? De novo, cara, não. sai! Não, não vai morrer! Meu Deus, cara. cara! Sou louco, eu não aprendi cara... a tirar ainda, cara. <risos> Rila, come a carne, urgente Tem umas paradas médicas aqui, velho Deixa eu Pô, dar uma gente. olhada aqui Recursos, ah, não, é de craftar isso, velho É só o item que tá aqui que a gente pode usar, velho Caraca, vamos ter que comer tudo Vamos ter que comer tudo, velho Caralho Vê que susto, cara Eu preciso aprender a, a dar tiro, velho Deixa eu tu dar uma olhada aqui né? tem que tá com <risos> um pau na mão Ah, dá pra dar um quick save aqui, tá, beleza Deixa eu dar uma olhada aqui, cara, nos controles Meu Deus, aí. Que susto, cara. <risos> Foi quase, hein. Foi Quase que a gente volta pro lobby pra sempre, uhum. velho. Deixa eu dar uma olhada. Atirar, cara. É. é o normal, cara. Ele não atirou, né? Ele puxou a, o porrete ele quando ele... Ele puxou o porrete. É, então tá. Vamos tentar na próxima, aí. Vai com a arma na mão. Vai com isso aí na mão. <risos> Ó, isso aí. Tá, da hora, da hora. Não, acho que tem que bater nisso aí, não, não tem. Não sei, não sei, velho. Isso aí tá chamando atenção. Troca pro porrete. Lá no, naquela. no poste azulzinho aí, não? Nesse aqui não dá, eu acho que é tudo. é cenográfico, ah, né? Ah, tá. <risos> é que tava é bem chamativo. Com porrete na mão, cara. Com porrete não, com o rifle com na o mão, rifle. né? Aí, ó. Ele, ele, puxa, ele puxa pro puxa o ri... outro! Nem fucking ferrando, cara! Meu Deus, Ué, cara! É uma coisa que tá... a gente tem, tem que fazer diferente. Véi. Caraca, tá faltando vida já, mano. Dá pra uma... quebrar esses tatenzinhos aí? Não, não dá, não, não dá, não. Hum. Então ele não dropou ah, nada de comida? Eu acho que tem que clicar com o botão direito Ah, tem que segurar o botão direito E clicar, deve ser ah, isso, velho Ah não tem como o relato ah. tá, assim, ó, morto <risos> Ah Tá trancado, velho A gente não consegue destrancar, né hum. Ai, ah, a gente podia o tempo inteiro ter usado Isso aqui, cara, pra passar Sem eles nos verem, né Como é que tá trancado? Como é que a gente faz aqui, velho? Não tem como atravessar? Não tem não, né? Teve uma hora que a porta ficou transparente, não sei porquê. Deixa eu dar uma olhada. Será que a gente tem que achar uma chave ou a gente consegue é, destrancar? A gente botou uma skillzinha pra destrancar, De destrancar né? destrancar, mas. Será que não, tem não. outro caminho, velho? Deixa eu ou dar uma olhada se a gente tem algum que item tu tem aqui. Que pegar. Não, aqui não tem, velho. Acho que a gente ainda não desbloqueou a skill, né, velho? Pra poder usar, né? Deixa eu dar uma olhada se ele dropou alguma coisa aqui. Ou você tem como interagir nesses totens azuis, nada? Aqui não tem como, não. Trancado, cara. Pra cá não tem. Essa porta tá meio quebrada aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma interação pra gente fazer, cara. E se eu usar o porrete aqui? Tenta. É o. como é que é o. É a skill de destrancar a porta, é o porrete. É que dá, velho? Uh -uh. Não dá, não, né? Uh -uh. Tem alguma interação ali, A gente vai ter que voltar então, cara? É por outro caminho, né? Não sei se os postes azuis estão dizendo alguma coisa. Será que não tem que quebrar eles no caminho? Tipo, acho que não. Deixa eu dar uma explorada aqui, cara. Que a gente pode ter deixado passar alguma coisa, né? Pode. Aqui, ó. Aqui, não, aqui é da onde a gente veio, né? De onde a gente de veio, a gente veio né? onde tu matou os primeiros bichos. Ah, aqui, ó, aqui tá ligado agora hum. Pra cá a gente não veio, né? Uhum. Tá, cara, pra gente guardar a arma Certeza que não tem nenhuma carne, nada pra comer, pra relaxar. <risos> não uhum. tem Eu não me sinto muito bem Meu uhum. uhum. Deus, cara uhum. <risos> Chamou o Hugo Ai, cara, tem que arrumar isso, cara Talvez tem algum médico aqui por perto, velho. A gente tá contaminado, véi Tu tá contaminando até o solo Por onde tu passa, ó, oh, dá porrada aí ah, aqui, pera. Pega... Ah. Eu ia dizer ah, pegar o mapa. a arma, não, eu acho que ele é bonzinho. Ele é bonzinho, né, cara? É bom guardar a arma, né? Quem é você? Ó, oh, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Eu podia perguntar a mesma coisa, hum. né? Eu moro aqui, ó. Eu guardo o Kraken o de carne, velho. Agora o que que você tá fazendo aqui, velho? Eu saí dali, ó, da instalação. Você veio pela porta? Que tá, aquela que tá funcionando? É, você sabe alguma coisa das máquinas Daqui? Não Não sei, não sei nada vé. Você vai me machucar? Não <risos> <risos> <Eu> não sei <risos> Quem sabe? Vou ficar em silêncio nessa, cara <risos> Deixar um silêncio constrangedor. Por favor, não me ataque. Eu não tô machucando ninguém, cara. Uhum. Eu só tô cuidando do Kraken de carne. Tá, véio. mas e o Kraken tá machucando alguém? A gente não tem ponta de empatia, cara, pra usar essa, essa aqui, cara. Vamos perguntar sobre o Kraken de carne, cara. Não é dele, não, não é meu esse Kraken, cara. Eu pode falar com ele se quiser, velho. Mas ele, às vezes, tá num humor ruim aí nesses últimos dias, velho. Nossa Senhora. Tu tá praticamente sem Deus vida, lembre-se disso, né? <risos> Vou falar com ele Fuck! Uhum. <risos> Nossa, cara uh, Que tipo de animal que você é, cara Animal Você sabe, não é humano Isso aí não vai dar bom humano. Ah, ele só repete, cara Isso, eu sou humano, cara Animal, humano uhum. <risos> Cara, eu acho que ele repete as paradas aí tem muita carne aí, não é? Carne, muita Carne viva, né? O que, que você come? <risos> coisas... Eu só tô achando que dessa conversa não vai sair muita <risos> coisa Ele come coisas vivas, pequenas e grandes E vontade de dar uma paulada no Kraken, né? Mas tudo bem <risos> Humanos também, cara Coisas vivas Entendi, cara O que, que você faz o dia todo aqui, cara? Ele é fica refletindo, né, hum. cara? Sobre o que? Sobre a vida, a eternidade, velho? Hum... Que mais que poderia ser, né, cara? Amizade, sociedade, cara. Aí ele reflete sobre a própria reflexão, cara. A diversão. Você tem amigos, cara? Amigos! Você! Bah, se <risos> tá, Se ralou agora. Oh, yeah! Uh -huh. <risos> Amigo... Procurando amigos? Você quer mais amigos, né? Procurar amigos. É... Beleza, vamos fazer isso. Vamos procurar amigos pro Kraken. Eu acho uma missão, uma missão digna aqui, né, é. cara? Beleza, nova, nova quest aqui pra gente, cara. É... O Kraken de carne e amigos é o nome da quest, né, cara? É... Provavelmente não vai ser algo fácil, considerando as suas circunstâncias, né? Beleza, a gente tem a missão de achar amigos pro Kraken. Ok. Ah, a gente pode salvar agora em qualquer lugar, cara. Vamos botar um quick save aqui. Só pra gente não vir tu a vi facilidade. Você tá se mexendo? Eu vi, velho. Tu tá matando por pedaços garantir. do Kraken é, ou algo do tá tipo? Mesmo, cara. Ou amigos do Kraken? Mas a gente compensa trazendo amigos pra ele, né, ah, cara? Não sei, não. Véi, a gente tá com pouca vida mesmo, né? É. Porque a tá um bichinho né? meio escondidinho aí pelo canto do rala. Tá, vamos que sim? Isso aqui dá pra gente interagir? Oh, local descoberto, cara. Será que é um fast travel? Deve ser um fast travel, uhum. né? A gente tem um mapa aqui. É, um ponto de fast travel. A gente tem alguns pontos de fast travel, acho uhum. que é isso. Que, que é isso, a gente pode coletar isso aqui? Tomara que Beleza. não tinha venene, né? <risos> <risos> <risos> vai... Plantas em jogos às vezes podem ser boas. Às vezes nem tanto. Ó, oh, a gente vai pegar tudo que tudo ajuda pro craft, né, cara? Ah, parece que é o Krake é, é de carne, velho. Meu Deus, velho. Tá, Beleza. vamos dar uma explorada aqui. Deixa eu dar uma olhada pro mapa, tem mais coisa pra cá. Vamos explorar essa área aqui. Aqui não tem mais nada. Aqui tá bloqueado por enquanto, né? Uhum. Vamos subir aqui. Uh! Ah, tem tipo uma pocinha aí. É, a gente tá realmente com um, um de vida. Um de cinquenta a nossa, nossa vida. Nossa Senhora. Ó, tem alguma coisa aqui, ó. E é, o medo, né? A né? A cada coleta <risos> é tipo... <risos> Eu vou morrer que, que é isso, né? <risos> Mais lixo, o que, que tem aqui, velho? O que, que é isso, velho? O que, que é isso? Será que a gente bate nisso? Não, né? Não, mas Boa, tá mas dá a entender que dá pra interagir, né? Tô quebrando as coisas Não sei se é o abrigo de alguém aqui, velho Desde que não seja o habitat Aquele primeiro que não era pra tocar em nada ah, É, verdade Não tenho ideia do que, que é isso, né? Tá, beleza é uma área que a gente não foi ainda ou não? Já foi em tudo aqui, hum. cara. Talvez tu, tu só consegue fazer Fast Travel pra um outro Fast Travel que tu já conheceu, Que né? eu já conheci, né? Pra cá não tem. Eu vou voltar aqui. Ih, o medo de ter alguma coisa aí. <risos> Esses cristais a gente não consegue coletar, né? Não dá para coletar, não. Eu acho que não, só em enfeite. Tá, deixa eu voltar aqui. A gente pode falar com outro NPC lá, que agora a gente é amigo do... Ah, é que a gente não consegue fazer... É, o cara ser assim, amigo do... O cara é o guardião do Kraken ali, Ah, né? mas ele não gosta? Porque ele diz, ah, às vezes ele tá de mau humor, não sei o quê. É, deixa eu Vai falar Vai que tu com consegue, ele, eu tinha pensado nisso, mas depois você... Acho que não. Ah, é, você pode ficar aqui se você quiser, né? Não, não me importa, velho. Ah, o Kraken precisa de amigos. Você acha, né? Quer dizer, ele tá preso ali, né? <risos> é, talvez ele queira realmente alguém aí pra conversar, velho. Ele não consegue sair dali? Não, eu não sei como que ele chegou ali, né? Eu, em primeiro lugar, né, cara? Eu só meio que cuido dele. <risos> você conhece outros seres que são parecidos com ele? Ó, eu vi boatos, né? É, sobre um olho grande como uma casa, né? Meu Deus. E montanhas de carne, mas eu não sei onde é que eles estão. Talvez você pode perguntar pro Tauris. É, é pro leste daqui, cara. Tá, beleza. Pro leste daqui, então, tem o Tauris, velho Será uhum. é que a gente consegue ir pra cá? Uma cama aqui Hum, bem confortável certo aqui. Será que a gente consegue deitar e rilar Alguma não coisa po... do tipo? Ah, talvez seria interessante, né? É, mas acho que não dá, não Não dá, né? Só rolar uma interação aqui Beleza, pra cá a gente não vai voltar, né? Talvez tenha é, desbloqueado Agora que a gente conversou com o NPC Aquela área que a gente não podia ir lá pra baixo, né? Hum. Ele disse que pra leste tinha o outro Talvez agora até apareça o NPC Que não aparecia antes, né? É, porque agora tá, deu o triggerzinho, né? Não parece útil, né? Deve ter como a gente avançar aqui, cara É aí, não, acho que não Tava aberto, tava Uma coisa aqui Deixa eu ver, velho Tá bem no canto, né? É. Ah, pra baixo, ó eu acho que agora liberou, será que não? É porque a gente acha que não aparecia no mapa isso aí, né? Não é, dá... ó, aí. Ah, não. Aqui, cara. Agora dá pra ir pra fora, agora ó. Agora dá. Beleza. Seleciona equipamento. A música tá tensa, pega o rifle. Ah, tá, velho. Agora. Saquei, saquei. Não, vamos tentar quebrar as coisas primeiro pra ver a gente coletar alguma coisa aqui, né? A música tá. o mapa, ele tá ensinando a usar o mapa. O mapa, ele nos mostra algumas informações importantes, né? Tá, Vamos só, explorar só. aqui pra não deixar nenhum caminho passar, né? Pra cá tem coisa. Olha aqui. olha aí. Uh, cara, inimigo, inimigo. Meu Deus. Ah, uhum. boa ah. Morre, grama. não tem um, vai, mas. Uh... É? Órgãos. Eu posso comer os órgãos dele? Posso, Meu cara. Deus. Yummy. E depois sai o vomito e não sabe por quê. <risos> tá, velho. Ó, tem uma, meio que uma floresta pra cá, velho. Acho que pra cá não dá pra passar, né? Pra, pro sul da O que que é isso aqui? Tá. há ah, algumas instruções aqui um, do batedor, do... Fragmento de conhecimento, ó, dá mais 50 pontos XP. Ah, deve ser Boa, ir pra armadura, né? né? Ah, pra cá a gente pode ir, mas por enquanto não, né? A gente não explorou tudo aqui ainda, né? Ah, aqui ó, fast travel, top. Vou cortar isso aqui, provavelmente vai nos ajudar no crafting lá na frente. Uhum. Deixa eu ver. O laranja é o quê? Laranja? É, tem tipo... Ah, uma, o, o, uma área nova que a gente ainda não foi, tá. né? Tem coisa no chão pra pegar ali, ó. Brilhando a esquerda. Tem. Uma comidinha, uma comidinha, a comidinha, comidinha, cara. Tá meio... Já vamos comer, velho. E bate nisso aí. Ai. Ele ficou bravo, <risos> ficou triste. <atlista>. Ele ficou triste. Ai, ele é... mostrou os dentes, cara. Ele Sério? mostrou os dentes, juro. Caraca. Bom, agora ele não mostra mais os dentes. Ah, agora a gente tá com energia. Aí embaixo, carne embaixo. Meu Deus, olha. Almo... Ah, isso é bem, bem nojento, né? Ali! Uh. Eita! Ah, ele morde! Ele morde ele o ataque é a mordida. Ula. Nem ferrando, velho. Vamos comer, né? Um pouquinho de aflição, né? <risos> <risos> um pouquinho assim de aflição. <risos> <risos> e ali tem umas mosquinhas amarelas. O que que é assim? Tem umas parede. A direita ali, ó, ali, embaixo. Cara. Isso aí é uma mosquinha? É, assim. acho que, que tá podre, né? Nojo! Ah! <risos> <risos> Cara, mas o conceito é legal, <risos> É inesperado, né? Eu não esperava rilar com esse negócio. Aí, aí, aí. Ah, nem ferrando. A gente só tem dois tiros. Tá, dá dois o resto dá paulada. Ele tá vindo, e cara. Ih, são dois. E agora corre que te corre. Dá um. paulada e corre! Dá uma paulada e sai. Dá aí paulada e sai. yeah. Não. Não! Ah! <risos> Caraca, a gente tem que achar munição urgente, galera <risos> Tá, beleza Caraca, que susto, velho Putz, eu devia ter salvado, cara Devia ter salvado ah, lá pior. Meu Deus, cara É difícil, viu Tem que saber gerenciar os recursos aqui ali, velho. Nem ferrando que eles já estão ali, cara. Tá, não, tá mas calma. Vida. A gente vai dar uma volta aqui pra pegar a vida ah, antes, né? Ah, não. Tá muito mal. Na hora que a chuta o totemzinho podia rilar. Olha ali, homem pelado! Bota well, the que... f... <risos> <risos> E aí, velhote? Meu Deus. Olha você, cara. Vestindo roupas toda <risos> séria aí e <risos> tal, né, cara? <risos> Quer dizer, cara... Você tá curtindo esse dia aí, cara? Tá tendo ah, um Ah, ele dia, tá véio. feliz da vida, né? <risos> Tomando ar fresco. Tá, cara. O melhor dia de todos, ó, cara. Ó, ó minhas habilidades de dancinha, cara. Oh, não! <risos> oh, no! Não, cara. Isso aí tá Tem muito errado, cara. como desver aí? Ó, é a maneira como eu celebro o sol, velho. Meu Deus. Agora, pode ir. <risos> Ah... É importante, pode ser um potencial amigo pro Kraken, cara hum. Talvez você esteja interessado num amigo grandão de carne, assim O que, que você acha, cara? Ah, você quer dizer aquele monstro grande de carne lá no, no, no templo, cara? Não, não tô interessado num relacionamento com Nossa, ele, cara Nossa, tá aí à toa peladão O é. que, que custa? <risos> ah, eu vou homem pelado, velho Tá, da hora, da hora eu já gostei aqui, cara, mas... Merecia não... uma paulada nas paletas, né? Mas tá aí, não, peladão. Não, que isso é amigo do Kraken, do né, velho. Deixa eu pegar aquela carnezinha, velho. É, véio. bate nessas aí que estão caminhando aí. Vou pegar isso aqui pra dar uma rilada ra rapidão, rapidão. O hum. que é cara tá fazendo, cara? Nossa, agora bora que te bora. Porque dá o tá ataque, né? É meio aliens sem que sabocou se na aberta Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. E tem que uh. ficar, tipo, indo e voltando, né? Caraca. Ah, agora a gente pegou bastante, velho. Dá pra rilar dentro. E eu nem vou ali aparecer onde tem inimigo, Rila né? Rila tudo. Eu acho que onde tem inimigo, a gente deve ter mais coisa boa. <risos> a galera, louca pra ver a gente ah, morrer, né, Gabi? só galera? tô dizendo. Não vou não, velho. Ah, isso aí é tipo XP que tu ganha quando tu bate? Tipo, tem 6, 5. É, é o quanto de dano a gente tá, tá infringindo no inimigo aqui. Hum. É, vamos dar uma olhada na área nova aqui, cara, que a gente tem que encontrar amigos pro, pro Kray, que a gente tá falhando miseravelmente nessa missão. Vou comer mais um pouquinho, né? Por que não? É, rila tudo. É. Hum, delícia, né? O que é aquilo ali? Ah, tem isso aqui também, né? Ah, beleza, a gente pegou XP aqui Que é bom pra gente upar depois E tem essa área aqui que a gente não explorou ainda, né? Olha essa árvore vertendo sangue O templo do Kraken, cara A gente pode ir pra lugares Nas proximidades Parece tão perigoso Aqui ó. A gente achou um lugar novo ó. Vamos ver o que pode ter aqui, cara Gostei do conceito do jogo uhum. viu? Achei da hora Peças utilizáveis Mais alguém aqui Aí, aí, ai, um... ai, ai. Uhum. Eita, cara Será que tem bala? Temos Aí, cara, Uia, deu. deu certo A gente tá precisando com urgência de munição, né? De Choque Tá, beleza Dá Uma recarregadinha aqui Toma isso! Não! Não... Toma isso! Dá e sai. <risos> Bate e sai. Carne, beleza. Ele pode interagir com ele? Tu vai... Não! Que uh, que é isso? Ele tá, te tipo, mordendo! Tu foi ele pegar o outro, mas ele foi até ali. <risos> é. <risos> Eu até tentar agir, cara. Tu é inimigo dos pedaços de carne. Né? Não, mas tu vai poder interagir com outro só né? ele. Te <risos> com viu. esse não, cara. Com esse aparentemente não. A gente não dá, né? Esse não quer, amigos. Aqui, ó. Ai! Hum. Falhou o animalismo, cara. Rila, é, é rila! Ah, pegando o cara. A gente tá, Ao menos tá conseguindo carne desses bichos aqui, né? Uhum. Ai, nunca... Nunca é o, o suficiente, né? Quanto mais, melhor, né? <risos> tá. Beleza, hein, né, cara? Ui, tem, tem uma coisa aqui, É um monte de carne acumulada, Nossa. né? Nossa... Aí, aí! Acho que é... ele era bonzinho! Não, cara! Me só enganou! Só é... <risos> Arma! Ah, tu tá sem bala! Meu Deus! Bate nele, não adianta te afastar, vai perto! Toma, ali. Ele tá só com arma, sai, sai, sai, sai! Morremos 100%. Não, vai, vai, vai que dá, vai que dá! Vai que dá! O outro falou, fuck yes! Cara, <ríe> gostei do jogo, velho. gostei, velho. Eu acho que já deu pra ver o inicinho do game, deu né, cara? Deu pra já entender como é que o game funciona. Cara, a gente tem que explorar com muito mais cuidado isso pra pegar recurso. A gente precisa de mais munição. Não, os bichos são perigosos. Não tem como a gente enfrentar esse da arma sem munição suficiente. Eu devia ter guardado a munição pra ele também pra fazer o tiroteio ali, né? <risos> Galera, acho que vamos ficando por aí, né? Espero que vocês tenham curtido aí The Trash, cara. Pra quem curte game indie aí, um RPG de ação com uma pegada de arte pixelada assim, cara. Fica a nossa dica aí. Comentem um coraçãozinho, comentem um coraçãozinho. Quero ver todo mundo comentando coraçãozinho aí no vídeo. Comentem aí, galera. E seguinte, né? O, o, o desenvolvedor provavelmente no ano que vem deve lançar a versão pra consoles, também Xbox One, Series, Playstation 4, Playstation 5, Switch. E tá saindo hoje, como eu comentei pra vocês... Em acesso antecipado na Steam A versão pra PC, né? Yes. Galera, valeu demais aí E até a próxima!